Salve! Sou Marco Querini, agora na parte da noite estou terminando de fazer minhas atividades físicas tanto do treino Esparta para fortalecer a mente, como também do treino Maratona porque afinal de contas, daqui em breve, em janeiro, já tem uma Maratona nos Estados Unidos, então eu tenho que treinar. Mas hoje a mensagem que eu quero passar para vocês é uma experiência que aconteceu comigo. Eu estava lecionando para uma turma de jovens de 11, 12 anos de idade que nós estamos desenvolvendo determinados pensamentos de empreendedorismo. Afinal de contas, eu pelo menos entendo que se a gente quer mudar o um mundo, a gente tem que mudar pela base. E mudar pela base significa uma construção na educação, fazendo com que os novos seres que vão estar nas posições, em posições de poder, sejam diferentes das atuais, não no sentido negativo, no sentido positivo, ou seja, que possam fazer mais, que tenham uma conduta ilibada, que praticamente sejam exemplo para todos os demais, ou para um conjunto, e que, com isso, consigam fazer grandes transformações, não só na própria realidade interna deles, mas como da realidade daqueles que eles cercam. Então, nesse desenvolvimento que nós estávamos fazendo, do trabalho, uma jovem me questionou mais professor por que que a gente está sempre perdendo essas lutas mentais e como, como a gente sabe para fazer o que que a gente faz para saber se a gente está perdendo essas batalhas mentais e eu disse é muito simples se você ouve um pensamento interno da sua cabeça você atende esse pensamento depois que você atendeu esse pensamento você se sente triste você se sente sem energia, você se sente desmotivado, você se sente desesperançoso, você se sente defraudado como se tivesse se equivocado, ou seja, se suas energias são drenadas, certamente não foi um pensamento bom, porque se fosse um pensamento bom e você tivesse vencido a batalha mental, você estaria feliz, sorrindo, com disposição, com energia, com entusiasmo, com sangue nos olhos, querendo fazer grandes transformações, ajudando os outros, que é totalmente o oposto da mensagem anterior. E é interessante que imediatamente o, os olhos de todos aqueles jovens brilharam e eles compreenderam que é simples a gente identificar determinados pensamentos. E é simples você também identificar esses pensamentos. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, caso tenha gostado, deixe seu comentário, curta o canal, assine o canal, e se você entende que essa mensagem é uma mensagem de bem, que pode ajudar outras pessoas, que pode estimular outras pessoas, compartilhe. Afinal de contas, como eu sempre repito, está na hora da gente fazer essa mudança, dinheiro na gente, depois ajudar as pessoas que a gente ama, e é claro,